Boa noite pessoal, eu estou aqui para apresentar para vocês o Nokia 6555 é, Deixando bem claro, tá? É, são aparelhos novos, com as películas da Nokia, tá? originais é, Não são aparelhos recuperados, são aparelhos novos, sem uso tá? Deixando bem claro aí, bateria E... Acompanha o fone de ouvido novo e um carregador novo. Aqui são as películas que vieram de fábrica, né? Aqui, ó. Dá pra ver. Aqui na tampa também são as películas. É. Estão deixando bem claro que não são aparelhos é, recondicionados, tá? Tá? Não são aparelhos igual são vendidos Aparelhos no AliExpress Eu não tenho nada contra né Mas vale ressaltar né Que não são aparelhos remanufaturados São aparelhos novos De estoque antigo né Ou seja É a oportunidade de você ter um aparelho novo Sem uso Película também aqui Película de serviço também Quando eram vendidos na época aqui no display frontal né são aparelhos novos sem uso e a gente dá para nossa conta seis meses de garantia neste aparelho tá ok e desbloqueado para todos os operadores tá quem tiver dúvida aí ah, tem um chiptinho tem um chip claro não tem problema, vai funcionar. Então esses são os, os nossos aparelhos novos. Obrigado e boa noite a todos.